Fala pessoal, tudo bom? É um prazer enorme estar fazendo esse, esse vídeo com vocês agora, anunciando um novo serviço da Levit Bike Shop. Estamos aqui agora inaugurando o nosso estúdio de Bike Fit. Agora introduzindo esse serviço do Retool Bike Fit, o sistema mais antigo e moderno de Bike Fit já no mercado. Agora em parceria com a Specialized desde 2012 e nós aqui em Presidente Prudente também, com a Specialized como parceiro, estamos agregando mais esse serviço. Para você que quer comprar a bike ideal, que é melhor conforto, melhor performance, esse é o melhor serviço. Você aqui com o Bike Fit, vamos ajustar você e a bike da melhor forma, melhor desempenho e melhor conforto. Todo o sistema agora é aplicado aos nossos pilotos. Além de ter as melhores bikes, a melhor pilotagem, a melhor performance, a melhor ergonomia. Para você ciclista, amador, profissional, iniciante, atleta de desempenho, é o melhor recomendado hoje é fazer o Bike Fit. Venha, liga pra gente, agenda o seu horário que a gente realiza aqui com você.